Neemias 7 A graça de Deus, o amor do nosso Pai e a presença constante de Jesus entre seus filhos e filhas seja também na sua vida uma realidade no dia de hoje, que as experiências sobrenaturais com o Espírito Santo sejam um registro gostoso, ao final do dia, de que valeu a pena ter levantado e andado com o Senhor. Em Neemias 7, nós temos que aprender com ele que um dia os seus problemas terão um fim. Sim, todos os problemas possuem um fim. Se não existe solução, é porque não existe problema, já diria dar Maravilha, o antigo atleta do Atlético Mineiro. Bom, o Neemias nos ensina que eles terão um fim. O que acontece é que Neemias nos ensina nesse texto do versículo 7 que quando os problemas acabam, nós não podemos deixar de honrar as pessoas que caminharam conosco nesses dias. Registrá-las, presenteá-las, dizer a elas o quanto elas foram importantes faz parte do bom andamento da vida cristã. Honrar pessoas é um mandamento de Deus nas nossas vidas. Dêem honra a quem honra. E às vezes, quando os problemas são resolvidos, alguns abandonam a fé, deixam de frequentar os cultos de oração, não, não apoiam e nem dão o devido respeito aos seus conselheiros, entre eles os pastores, esquecem que no momento de caminhada houve pessoas houveram pessoas que caminharam, choraram junto com ele. Então não esqueça das pessoas que andaram com você nos dias de tribulação. Deus te abençoe.